Hoje somos crianças Amanhã adolescentes E no pescar de olhos adultos Eternos adolescentes Vulneráveis em construção Cheios de sonhos e incertezas Para amadurecer precisamos de cuidado Confiamos no aprendizado O recado é claro Criança que trabalha não tem tempo de sonhar Trabalho decente é para jovem consciente Que conhece seus direitos e pega no batente, mas só depois dos 14 e se for como aprendiz. Essa é a raiz. Exploração do trabalho infantil. <risos> Diga Eu não, não a criançada. criançada. A resposta é o estudo. Para que nos tornemos uma parte de tudo. Ao invés de um pedaço de quase nada. Uma campanha da justiça do trabalho.